O ...evento para a gente poder ter outras coisas a mais no evento, tá? Geralmente, sai do meu bolso mesmo. Como sou professor da Rural, eu ajudo lá a fazer o evento. E aí, eu então, só, só mais um pouquinho. Tem o, é o Colégio Técnico da, da Rural, né? Que, que tem o um curso de hotelaria lá. Então, eu pego o professor de hotelaria para fazer estágio também dos alunos para fazer o coffee break. Então, tem tudo, assim, um esquema interessante envolvido. Não é só o evento em si. Né? Bom, agora vamos para a nossa palestra e falar sobre o que é esse OpenCV. Por que, que eu tirei esse negócio da cartola falar do OpenCV? Eu estou fazendo doutorado no fundão, na COP. E eu estou fazendo a minha tese, estou trabalhando um com o OpenCV para processamento de imagem. Assim como o João faz tudo na mão, estou tentando fazer algo automatizado. Mas isso é mais para frente. Eu estou embarcando também no hardwarezinho mim para ser mais prático. Então, coisas que estão acontecendo, não posso dar muito spoiler, porque senão a tese não sai. <risos> então eu vou só falar um pouquinho de mim, né, que eu sou uma professora do curso de SIBA Rural, eu sou formado, estou fazendo doutorado, já fiz meu mestrado em engenharia nuclear, lá na COP também. Sou formado em engenharia eletrônico lá da Gama Filho, lá nos Idos de 90 e alguma coisa, acho que 92 que me formei, não me lembro mais. E trabalhei no fundão, trabalho desde 86 como técnico eletrônico até 2008, que eu fiz concurso da Pra Rural, para a professor e passei para a Rural. Então essa é assim meu histórico. Então, o URL útil, eletrônica grade, que é que a Computação programação, essas coisas. É, conversando lá no almoço, eu programo desde o BASIC do Tecalo 85, passei o meu MSX 1.0 Hotbit, aí depois só foi angariando mais coisas. É, o PCV, né? o que é essa biblioteca? É uma biblioteca para visão computacional. Tudo que você estiver fazendo em visão computacional, seja embarcado ou não, é muito provável que você esteja usando o OpenCV, mesmo que você não saiba. Por quê? Ele tem uma gama de algoritmos já implementados absurdamente grande, que vai desde abrir uma imagem com qualquer extensão, né, a gente está falando de extensão é tipo, né? É, é JPEG, TIFF, a única coisa que ele não abre é o RAW direto, né? porque o RAW geralmente é patenteado e a gente não tem. Então, como é que faz para abrir RAW? A gente passa do DC RAW, é, é parecido com o F RAW. Né, que... O F RAW é baseado nas bibliotecas do DC RAW. É, do DC RAW, ele, ele é o cara que conseguiu, é o cara que mantém o DC RAW, conseguiu hackear vários é, arquivos é, RAW das máquinas Canon, Nikon, Panasonic, tem, tem uma cama assim, uma de máquinas sim. que o cara conseguiu hackear e consegue ler, talvez 95% das informações ali contigo. O problema é o seguinte, o dia que trocar, deslocar um, um byte para a direita, não funciona mais nada, ele vai ter que fazer o, o, o engenheiro reverso novo. A coisa interessante é que ele abre coisa que o Lightroom não abre. Sim. Eu vi o ele se recusar, abrir porque a câmera era nova e ele abria, na boa. É, não é que ele abria na boa, ele pegou algum conhecimento antigo de alguma câmera semelhante e abriu. Sim, ele seguiu o padrão, era uma câmera da Nikon, ele seguiu o formato de Nikon e foi. É, eu estou trabalhando em cima de rótulo também. Por que, que eu trabalho em cima da, do meu doutorado em cima de rótulo? Porque tem todas as informações da imagem ali você perda, sem nada. Eu tentei levantar, como eu usei a Manicon para fazer o, minhas primeiras imagens. Eu tentei levantar a patente da Kitalipon, né, do da leitura do arquivo, que basicamente é um tif, mas é um tif modificado. Tem campos que você está tá escrito: lá, o campo é aqui, você olha lá, não está ali. Entendeu? Tem coisas que eles falam que está, mas não tá. É complicado. Eu abandonei, foi o desse rock que ele ia e era menos perda de tempo. Então, sendo essa biblioteca livre né, aberta, muita gente trabalha e contribui. Uma coisa que a gente tem de aprender a fazer contribuir com as ferramentas que a gente usa. Eu tento contribuir com o FreeBSD é o sistema básico. Desde a versão 2.0, o 2.10, que eu acho que foi 94, se não me engano, 93. Então, eu uso o FreeDSP como meu desktop já há bastante tempo. Desde que tinha que setar o XF86, as configurações do monitor na mão. As frequências, por foi tudo. Então, é uma biblioteca aberta de visão computacional e estão sendo implementados algoritmos Machine Learning. O que é Machine Learning? É basicamente inteligência artificial, né? que você vai é, unir junto com os algoritmos de imagem, de processamento de imagem 3D, visão estereográfica, tudo que isso envolve junto com o Machine Learning. Tá? Tem mais de 2.500 algoritmos, e esses algoritmos não são algoritmos que alguém inventou e está ali. São algoritmos que foram feitos na academia, ou seja, foi publicado em papers, são o estado da arte daquele tipo de algoritmo, tão otimizados, então são algoritmos muito bons. Você não precisa perder tempo em fazer um novo algoritmo, a menos que você tenha descoberto alguma diferença ali que você queira, que vale a pena implementar. E tem várias linguagens, basicamente, C, C++, Python e Java, mas tem para outras coisas também. Tá? Tem outras linguagens que tem suporte para o OpenCV. E para sistemas? Para todos. Roda, de preferência o Unix, seja FreeBSD, Net, ele está lá. No Windows você dá um pouco mais de trabalho instalar, mas também tá. Você pega a biblioteca binária, né? Para os outros units você pode pegar a biblioteca em source e compilar essa biblioteca e gerar para o seu, seu hardware. Né? Eu geralmente compilo todos, todos os códigos fontes. Tirando o meu laptop que eu tive que fazer para instalação esse final de semana, para fazer alguns testes, eu coloquei tudo binário. Porque o que o BSD agora também tem como instalar os binários direto. Não, o, o asterisco no BSD significa... É, FreeBSD, DragonFly, BSD, ou seja, todos os BSDs. Né? É o U-Card, né? Ou seja, o Incluindo, né? Suporte: Acuda, OpenCL. Alguém sabe o que é OpenCL? É uma biblioteca. É uma biblioteca, não é gráfica. Não, ou melhor, não é só gráfica, né? Ela é uma biblioteca que concorrente ao CUDA. O CUDA, ele é, é uma linguagem da NVIDIA proprietária. O OpenCL tem, inclusive, a NVIDIA dentro. É uma tentativa de um, uma API totalmente voltada para usar transparência nas placas de vídeo. Ou seja, não importa a placa de vídeo que você tenha, você usa a linguagem OpenCL, e ele vai lá na placa de vídeo e processa nos puta cores ou no usar em lá e independentemente da placa você está usando tá tido. Eu é, fiquei curioso agora. OpenGL e OpenGL, qual seria a diferença? OpenGL é Graphic Library, né? Que é a, a biblioteca para gráficos 2D 3D, que é um consórcio da OpenGL. OpenCL é um consórcio da NVIDIA, AMD, Intel. Tem mais outras cinco empresas aí que eu não me lembro nome, mas é direcionada apenas para ser uma interface entre o sistema que você está programando e as placas de vídeo. Tá? Não importa qual é a empresa que faz o top lá. Já o CUDA só funciona nas NVIDIA. Tá? E você tem que ter um compilador proprietário, se bem que agora o Selang a partir do 8 estava começando a implementar, o 9 já está quase 100% implementado, a compilação de código escuda direto nativamente no Selang. Você não precisaria mais de compilador da NVIDIA. Porém, eu não sei como é que está, porque o FreeBSD não tem... A única coisa que eu fico assim chateado, não tem suporte a porque a NVIDIA não lança os, os códigos nativamente pro, pro FreeBSD, tá? Então, isso é um outro papo. Aqui tem uma lista de módulos que vem na instalação básica do OpenCV. Então, eu não vou nomear aqui, mas os principais são esses quatro aqui. O Core, Image Process, Image Codex e Video I.O. Aí ah, esse aqui, o Had é, Graphic User Interface. São os cinco principais. O Core que tem toda a, a biblioteca básica para manipulação de imagens. O Image Process para fazer processamento de imagens. O Image Codex para ver as imagens que você está vendo, inclusive vídeos. O que Graphic User Interface é para fazer janelinhas e interação com o mouse, o teclado e o vídeo para processamento de vídeo. Você pode capturar o vídeo direto de uma câmera, pode pegar um vídeo que está no seu arquivo e processar frame a frame ou o vídeo inteiro, depende de como você queira fazer. E, e alguns algoritmos de fluxo óptico, algumas coisas bem interessantes. E aí tem todas essas carinhas aqui, mais esses outros carinhas aqui, e mais esses outros carinhas aqui. Esses são os módulos que você instala o OpenCV, já está ali, sem você precisar fazer força. Tem mais uns trocentos extras, que você pode habilitar na hora da população, na hora da instalação. Que não está aqui listado, mas né? você pode encontrar a página do Google Na instalação do Linux, você precisa, antes desses pacotes aqui, se você quiser recompilar a biblioteca do código fonte. Se for instalar o um binário, não precisa de muita coisa, que o OpenDGAST deve instalar as dependências completamente. Tá? Mas se você for instalar no código fonte, você tem que ter esses tidinhos aí instalados. E opcionalmente, para aqueles é, modos opcionais do OpenCV, você pode ter esses carinhas é a mais. Tá? Isso aí está tudo na página lá do, do OpenCV, acho que em abalos, com instalação, não lembro. É, no FreeBSD, o FreeBSD tem uma coisa interessante, que não é um repositório da distribuição FreeBSD. Né? Ele tem uma estrutura de ports, ou seja, são programas portados, adaptados para rodar nativamente no FreeBSD. Então está numa estrutura dentro do sistema que é dentro do diretório ports. Aí aqui dentro tem as categorias, gráficos, é, jogos, biólogos, de russos, chinês, então tem várias categorias dentro dos esportes que você tem os programas ali dentro. E uma delas é de gráficos e tem a biblioteca OpenCV. Hoje o OpenCV já está na versão 4.2, mas é que está disponível para a gente do FreeBSD ainda é versão 3.4.7. Ah, qual é a diferença? A gente vai ver que tem umas diferenças um pouquinho... É maiores em termos de independência de hardware nas versões 4 ou alguma coisa. E eu posso instalar também o binário direto com o PECT install, tá? Ele vai instalar o binário. Qual é a diferença de eu instalar pelo binário ou pelo código fonte? No PSD tem um problema, que eu não sei exatamente por que tem esse problema, que eu não procurei e também nem esquentei muito, eu tô, como eu estou voltado para o meu doutorado, eu estou praticamente 5 anos sendo envolvido com o projeto BSD em si. É o seguinte, quando eu estava em binário, alguns módulos não estão incorporados, mesmo sendo os, os principais. Por exemplo, eu consigo abrir uma imagem, processar a imagem, mas não consigo abrir uma janela, porque o, a interface do usuário gráfica não está disponível. Aí só compilando no código-fonte que eu vou ter essa biblioteca ativa. Não, não me vai para fundir para saber porquê, também não me interessou na época, mas depois quando acabar o doutorado eu vou, vou voltar à minha atividade normal que é contribuir com o Frivo Eu sempre uso a versão current, né? ou seja, a, a versão que está em teste para a comunidade, para reportar erros, explotar. O meu desktop em casa é o current, aqui está o 12, versão 12. Então, é... A diferença da versão 4.2, principalmente a 4.2, traz né, outras versões do receber é que ele tenta ser independente da estrutura que você está usando de sistema operacional. Ou seja, ele quer ser o máximo independente do, do que você tem. Ele, ele quer.. Então ele criou uma API gráfica, que é o API. tentar fazer uma camada totalmente independente da arquitetura que você usando para baixo. Então ele abstrai, abstrai né, as classes do Core e a API do Kernel da biblioteca. Aí tem mais uma interface que abstrai esse cara todo, que vai comunicar com essa e que vai fazer a comunicação com a dependência do, do hardware, o que, que, que é essa dependência do hardware aqui? Se você vai trabalhar com CUDA, se você vai trabalhar com multiprocessamento, se você vai trabalhar é, com um sistema monotarefa, então, a dependência do hardware vai entrar aqui embaixo, nessas três partezinhas aqui que vai ter essa interface lógica de programação, que é uma API interna que a gente não tem acesso que quem vai ter acesso aqui na hora de programar. São as funções que a gente tem dos objetos que tem disponíveis para a gente. Então se eu compilar esse cara um programa qualquer em no OpenCV, eu preciso ter um mínimo um de, de bibliotecas para serem atribuídas a ele. Então se eu vou usar algo para mostrar uma janela, eu tenho que colocar na minha biblioteca a interface gráfica, que é o OpenCV High-Draft é, User Interface ali para mostrar na tela. O core sempre vai estar presente, como eu estou processando uma imagem, eu preciso do Image Process e como eu vou ter que ler uma imagem, vou ter que ter o um Image Codex. Então, com isso, eu consigo ler uma imagem, mostrar na tela e processar essa imagem. E tem algumas outras coisas aqui que eu coloquei que é que eu geralmente uso na minha linha de compilação. Mas eu poderia usar aqui, estou usando a codificação do mais 14 até 2014. Poderia usar tá usando 2017, 2011, que seria C11, C17, ou até a 20 que ainda está em teste, mas já tem disponível. O Celan tem suporte a todas essas. O GCC eu não sei como é que está. Desde a briga lá da GPL, né? GLP, GPL3, que o FreeBSD foi obrigado a tirar o GCC da base do sistema e colocar um outro compilador. Esse outro compilador foi o Celang, que já era uma licença BSD, e foi dado um gás para chegar até onde está hoje. Hoje em dia eu consigo compilar todo o sistema com o CELANG, na transição foi complicado, eu tinha que compilar o sistema com GCC, 4.2 ou 4.3, não lembro, para depois ter o CELANG para poder compilar de novo as coisas. Então era meio complicado. Hoje em dia eu posso compilar todo o sistema e basicamente todos os portos com CELANG. Aí eu tenho um exemplo de código, ficou meio estranho, eu queria testar antes, mas não... As... Isso aqui é um código bem simples, tá? É... Na minha, de 1 a 4, eu tenho os includes das bibliotecas que eu vou usar, do OpenCD. Tenho aqui a habilitação do namespace, que eu não preciso colocar... Depois das funções do OpenCV, cv, dois pontos, é, a função, só para habilitar o, o espaço de, de trabalho, a função main, e aqui o objeto imagem, Marte Esse objeto Marte ele é do OpenCV, ele ali é dentro, ele comporta várias informações da imagem, tá? E ele consegue fazer manipulação de imagens de inteiro de 8 bits, inteiro 16 bits, ponto flutuante 32 bits e ponto flutuante de 64 bits, tá? Então, se eu quero trabalhar com imagem com mais precisão, eu posso especificar quantos canais, quantas qual é a minha precisão da imagem que eu quero abrir. Eu vou explicar, eu falei, um pouco na minha palestra. Sim, sim. É... Aqui eu dou o nome do arquivo, que não dá legível, mas é, aqui é o nome do arquivo que eu vou abrir, da imagem. Image read é onde eu vou ler a imagem, o arquivo de imagem. Ali estou tá usando a, na a forma mais simples, ou seja, eu não estou dando nenhum outro argumento depois do nome da imagem, que ela ser, seria o formato que eu queria abrir. Ele já vai pegar a imagem, reconhecer o magic number da imagem, e vai ler aquele, a imagem de acordo com a informação da própria, do próprio arquivo. O que é o Magic Number? Magic Number são dois ou três caracteres que tem no início do arquivo que identifica aquele arquivo, de que tipo é aquele arquivo, ou seja, o Unix não, não reconhece o tipo do arquivo pela extensão. Eu posso apagar a extensão do arquivo que, através dos Magic Numbers, o, o sistema vai reconhecer sempre aqui qual é o tipo do arquivo, tá? Então, é, diferente do Windows que precisa ter a extensão de né? três letrinhas, o Linux não tem necessidade. A, a extensão é mais para nós humanos reconhecermos, tá? Aqui embaixo o teste se a imagem foi carregada, se ela não está vazia, se ela não estiver vazia, então ela foi carregada, se ela estiver vazia, aconteceu algum erro e não deu, deu para carregar. Aqui eu, eu crio a janela, que eu vou mostrar, eu nomei a janela com, no caso aqui com o nome do arquivo e coloco ela também, o tipo normal, tem dois tipos, é normal e ajustável. Se eu botar ajustável ela vai abrir do tamanho da imagem que eu tenho. Se minha imagem tiver uma resolução muito grande, geralmente a todo trabalhando está na faixa de 3.800 por 2.800 pixels, vai ser maior que a resolução do monitor. Então eu faço o então, é, Windows Normal, que eu defino o tamanho da imagem que eu quero. Ele, ele vai colocar a imagem do tamanho da janela que eu defini. O Image Show, ele vai mostrar a imagem que eu quero naquela janela que eu, que eu criei. Para isso, o nome da janela aqui tem que ser o mesmo nome da janela que eu criei. Então, o título da, da janela que vai aparecer lá é o nome da janela. E o HP é onde eu vou aguardar uma tecla para eu poder sair do programa. Ele vai mostrar a imagenzinha, eu aperto a tecla e fecho a imagem. E fecha o programa. Então, aqui seria o resultado desse programa. É uma foto que eu tirei lá no barra-shop de uma exposição. Então, eu abri a imagem. Ele mostra essa janelinha. E aqui é o nome que eu dei para a Do arquivo tá com isso, eu tenho o meu sistema funcionando no OpenGL, no OpenGL no OpenCV. Isso é o básico do básico. Aí eu trouxe alguns exemplos. Deixa eu ver aqui. Deixa para cima. Aqui a conclusão. Volta. Vou carregar alguns exemplos aqui. tem a telinha branca, preta com, com a de Vou compilar aqui os programinhas. Está ruim de enxergar, né? muito grande agora. Deixa eu botar aqui um pouquinho menor. É, eu criei, eu vou deixar o git eu tenho esses arquivinhos para vocês lá em depois, quem tiver interesse, claro. É... Só para a gente depois ter como conversar. Então eu vou abrir o arquivo. Deixa eu ver. A gente chegar até ele. Vê se funciona Ctrl Shift mais e Ctrl Shift menos para aumentar e diminuir a fonte. Não, não vai. Ctrl é. Ó, Esse aqui é o.. Aquele aqui que eu mostrei. Eu, não, eu redesenho a janela, ele faz o o redesenho, ele reescala re re a minha imagem, automaticamente né? Isso aqui não sei o que eu estou fazendo, tá? O, re o restauramento da imagem. É o próprio eu perceber que faz. Eu não preciso me incomodar com essa estrutura lá de re redesenhar se eu colocar a, a janela como normal, tá? Deixa eu só trocar o tamanho de novo da letra aqui, porque aqui passou da, da tela aqui. Estou enxergando mais as. 28, está bom. 22. Está bom, já apareceu ali embaixo. Então, nota que ali embaixo está aparecendo o nome do arquivo que eu do gerei e ela está funcionando aqui. Quando eu apertar a tecla escape que é o que eu botei para sair ou qualquer outra Na verdade isso aqui eu acho que qualquer técnico. Ele sai, fecha a janela. Ah, mas eu quero saber, por exemplo, qual é o RGB da, de um pixel qualquer. Aí ah, eu vou usar o mouse aqui, esse é o programa do mouse. que ele vai evitar o seguinte, quando eu passo o mouse por cima da imagem, ele me dá aqui o RGB da imagem, a posição X e Y da imagem, isso aqui eu fiz para verificar as teclas Ctrl Alt e o clique, o código ele gera quando eu aperto o botão, por exemplo, eu apertei o botão esquerdo, ele gerou o código 1 aqui, botão direito, código 2, botão do meio, já gerou outro código aqui, então eu navegando ele fica tudo zero, Aí, se eu apertar o ctrl mais o botão esquerdo ele vai gerar um outro código, então tem como, pela essa interface né, do high graphics User interface, eu consigo manipular o teclado, o mouse, Consigo pegar esses dados. Como é que eu faço para pegar esses dados? Aí eu vou mostrar um pedacinho do programa aqui para vocês. Com esse programa aí, então, com essa. Claro, pode falar. Cara. Com o OpenCV, dá para você desenvolver um Você conhece algum que usa isso? Quase todos. O GIMP, por exemplo, provavelmente usa coisa disso aí. Provavelmente usa. Só o GIMP, ficou direto aqui, ó. Valeu. Um comentário aqui no código para quem dá hora de pegar as mar... os arquivos, né? É, a pessoa ter mais ou menos uma noção do que foi feito. E aqui eu tenho essa função mouse callback. O que, que significa esse mouse callback? Quando eu crio a janela eu digo para eu perceber que toda vez que eu quiser pegar o evento do mouse, o que, que é o evento do mouse? Ele se mexer, clicar o mouse, ele vai ter que chamar essa função aqui. Então, quando ele chama essa função, ele tá, ele vai executar algumas coisas aqui para mim. Por exemplo. No caso aqui, ele vai passar o evento que eu quero, a posição que aconteceu, o evento X e Y, os flags que, que significa, se eu apertei uma tecla, se eu apertei, e um dado, que é um tipo void que eu posso passar qualquer tipo, e esse tipo void que eu passei, eu estou usando como se fosse a imagem que eu quero mexer. Então eu teste se é um se é um evento mouse move, se é um left button down, se é um left button up. O que é o um left button up? É quando eu solto o, o, o botão. Então ele gera o evento que eu soltei o botão. Então, faço todos os testes dos eventos para saber qual é o evento que é. E depois eu mostro através de um objeto do você vê que é o vetor de 3 bytes. Esse VEC3B significa um vetorzinho com 3 posições de bytes. Ele é mais está com 8 bits. E aí eu coloco os dados que eu preciso, que é o evento, o flag, o delta que, que ele gerou, que é o, o botãozinho do meio do mouse. Aqui não tem, mas o mouse tem aquele roletezinho, né? ele consegue saber se eu estou mexendo para cima ou para baixo. Deixa eu ver se roda. Ah, do roda, é legal se roda. Então, esse aqui é a função que eu vou chamar sempre quando acontecer um evento do meu mouse. E aqui embaixo tem o um programa principal, que eu faço a mesma coisa, eu abro a imagem, verifico se ela foi carregada, Crio a janela, seto o callback para aquela função do mouse. Opa. Aqui eu já faço um, uma, um processamento da minha janela que eu coloco para que a minha imagem tenha 80 bits, pixel de largura. E eu calculo qual é a altura recomendável para aquela imagem. Então eu pego a minha largura da imagem, a minha altura da imagem, eu falo o seguinte, não importa a largura que ela tenha, eu quero que ela tenha 800 pixels. Qual é a altura da minha nova imagem com 800 pixels? Eu calculo aqui, redesenho a janela para ela ficar com essa dimensão e mostro a imagem de novo. E aqui eu faço alguns testes para saber qual foi a tecla que eu apertei. Enquanto não for a tecla escape, que é o um código 27, esse programa vai ficar executando, vai ficar mostrando aquela imagem ali, eu passando o mouse e vai executar o programa. Certo? Tranquilo? É uma biblioteca simples de utilizar, não tem nada assim muito complexo. Começa a ter complexidade quando eu vou começar a gerar complexidade. Usar machine learning, fazer visão estéreo, é começar a fazer é, fluxo óptico de imagem. O que é o fluxo óptico da imagem? É saber para onde a imagem está tá indo. Vou fazer, por exemplo, eu quero fazer estabilização de imagem. Estou com uma câmera, estou tremendo. Como é que eu faço estabilização de imagem? Um dos processos é saber para onde a imagem está se mexendo. Como é que eu calculo isso? Utilizando o fluxo ótico? O fluxo ótico vai determinar para onde os pixels estão se movendo. Tá? Ele pega dois frames de vídeo, duas imagens, e compara a diferença. Ele, ele sabe, teoricamente, para onde os pixels estão andando. E com isso eu consigo fazer um, um, um algoritmo que tente trazer aquela imagem de volta para a posição central da, da câmera. É por isso que, às vezes, quando você vai habilitar a, a parte de estabilização da câmera, a sua imagem ela fica mais achatada, porque ele corta um pedaço da imagem para poder justamente ter essa flexibilidade de trazer a imagem de 100% do teu visor, do teu filme. Tá? Tem outras maneiras de estabilizar a imagem, né? Tem um videozinho na, na internet, já há muitos anos atrás, de um cara colocando uma é, polbroi na cabeça de uma galinha e botando a galinha na, cabeça, na frente do, do bote lá, da lanchinha dele. Ele andando no lado, a can, o, bar, o barco batendo, mas a galinha estabilizando a imagem. Por quê? Por que que acontece a estabilização da imagem com a galinha? A galinha mantém a cabeça no lugar, né? O corpo da galinha se mexe, mas a cabeça fica sempre mais ou menos parada, né? Aliás, não é só a galinha. Qualquer pássaro, ave, né? Tem esse tipo de comportamento com a cabeça. Ele consegue mexer o corpo e a cabeça fica mais ou menos fixa num trajeto só. Então, ele usou a estabilização da câmera com a galinha. Se vocês procurarem na internet, tem isso aí, é né? bem legal. Tá parado, então tá pra... Como é que é? Faz aí de novo, faz aí de novo. Não, mas é uma informação interessante. Eu não sabia desse, desse detalhe que tinha o, o nível de, de líquido dentro da cabeça. da é né? lindo, então, das aves em geral. Né? Então, a estabilização de imagem com as aves é bem legal. Né? Se você procurar, tem uma perca de coisa. Isso vale, com. Tem é um cara que prendeu uma câmera na cabeça da galinha, fez um, um capacete e colocou... Um então, é isso que eu falei, do... do, do, do tá dormindo? Não tô... <risos> <risos> <risos> Olha, em nenhum evento eu consegui pegar ele dormindo. É a primeira vez. É, é... Normalmente é você que dorme, né, Rios? Dia sou eu. Então esse é um exemplo do mouse. Vamos ver um outro que eu tenho aqui de, de processamento de imagem com filtros para imagem. Cadu o próximo robô que eu fizer é botar uma galinha em cima. A boca, o robô e a galinha. Tem que deixar esse cara... O que fez esse negócio, botaram a câmera na cabeça da galinha Os 5 g começaram a correr atrás da bicha A, cena, a imagem é toda estável A galinha pulava, dava uns um trecos doidos Ela ia lá não era tremida, era contínua Faz a galinha Como <risos> é que é ela Correndo! É, é correndo! Pode ser animador, eu não tenho que saber o de Meu coordenador me expulsa do curso. <risos> então é o seguinte, esse, esse programinha aqui, ele já faz algumas coisas a mais do que simplesmente abrir e redimensionar. Eu tenho a tecla H o help, ele me mostra aqui embaixo, uma das Converter a imagem para tons de cinza. Então eu vou o um G aqui. Ele com uma instrução, eu consigo transformar a imagem em tons de cinza, tá? Ele vai passar de RGB para tons de cinza. O R reseta a imagem. É... Eu posso postar as informações básicas dessa, dessa imagem. É o I. Então, eu eu mostro aqui essa imagem tem o tipo OpenCV, 8 bits unsigned, com 3 canais. Tá? No colo. No 576 bits, ou 576 de altura, por 1024 de largura. 8 bits, 3 canais. Tá? Então, eu consigo gerenciar toda essa parte da imagem com o um OpenCV. Por exemplo, é... Eu acho que esse que não está tão condizente com o código em si. Mas, deixa eu ver o código aqui. Eu acho que tem esse 10 minutos, 15, tá bom. Deixa eu mostrar o código desse aqui. que a gente vai, e nós vamos acelerar. Efecto, efect, efect. Efect. Efect. Efect. Efect. aquilo é que aqui tem o Efect. também do Mouse Deixa eu ver aqui no. Ah, sim, esse aqui faz o zoom, mas eu não tenho a rodinha do mouse para fazer o zoom. Eu, não vou... eu consigo fazer com, com a minha. com aquela rodinha no meio do mouse, o botão no meio, eu consigo dar o zoom também na imagem. Uh, dá, é... tá. É, só está fazendo isso, assim, eu achei que tivesse com mais recurso. É que eu fiz isso já tem um tempo e aproveitei isso para a nossa palestra aqui. Então, se eu voltar aqui, para a imagem, eu acho que um no cantinho do mouse aqui eu faço isso. Cantinho do Facete. alguns são assim, outros são dois dedos. É, não sei. Esse aqui não está. Não... Na verdade, eu uso esse computador só para dar palestra e aula. Eu não uso mais nada. <risos> Deixa eu ver se. Acho que eu trouxe um mouse, É um mouse com rodinha? Tem tá mouse aqui. Eu acho que eu tenho. Ah. Só que eu vou ter que tirar aqui uma das. Ó, ó, ó. Faltou a porta. Filmalti, Filmalti, Filmalti. Essa é uma grande desvantagem assim, no mundo Unix, na verdade o Windows também Deveria ser feito, mas então você tem que desmontar todos os pendrives que você tem us usando. Então com o mouse aqui fica mais fácil de fazer operações. Isso só achar o ponteiro de mouse aqui. Não, é aqui. Eu fiquei no lugar errado, né? Da janela. Alguém está vendo o ponteiro do mouse está ali em cima. E... Então, eu consigo fazer o zoom na imagem Só girando a corinha do mouse aqui Ele está fazendo um defeito ali Que eu não me preocupei muito em corrigir Que é redesenhar a janela o tamanho da imagem Então, tá? só deixei a janela do mesmo tamanho E eu mostrei o zoom da imagem Quando eu faço o zoom in Eu centro a imagem Para ponteiro do mouse Para ele fazer a entrada Mas, E quando sai, ele vai diminuindo eu deveria diminuir a janela também pra caber direitinho, mas eu ignorei, não, não fiz muito isso não. Como é que é o zoom in? O zoom in Não, não, como é que você fez aí? É só mudar o mouse. Sim. Não pega muito bem esse gesto, mas tudo bem. Então, ele vai tentando sempre centralizar a imagem, onde dar o meu mouse ali e pegar o, o centro. Então são coisas bem simples de fazer. Você faz com uma ou duas linhas de código, não é muito complicado. Como está mostrando aqui? Em Python, então, hein? Olha, eu, eu vou ser sincero com vocês. Eu não sei programar em Python. Programa em C, C, A, é... Não sabe que você não pegou, cara. Visual Basic. E... Programa em Creeper. Nunca pe pensei em programar em Python, talvez, Nossa, talvez... Eu sei ser, mas sei mais, mas tem noção de Python só, tá? eu, eu não sei programar em Python, também não faço muita questão. Ah, mas mas você pode não... ser que eu, eu queime minha língua que ano que vem eu tenho que fazer, ou outro. Mas você a, não... até agora eu não senti necessidade de usar Python. Você, você sente necessidade de ter mais tempo Nem na, já, na vida? Mano. Hã? Você sente necessidade de ter mais tempo na vida. Exatamente. Passa para o Python que você vai ter mais tempo na vida. <risos> você vai fazer muito mais rápido do que em si, C, Não, é uma coisa que eu já vi que o código em Python é um pouco menor. Mas como ele é interpretado, eu acho que ele é mais lento. Então... Ué, para vou... isso aí não que você vai estar chamando o OpenCV, né? É o um... que está. O OpenCV nada mais é no Python do que uma, como se fosse uma função interna do Python, né? ele já está pré-compilado ali, é uma, uma biblioteca incorporada, ele vai ser mais rápido, mas a chamada da função, né? o passo a passo, reconhecer que aquilo ali é uma chamada para aquela função é lento, porque ele está interpretando na hora. Então Faz a Assemble então, cara. <risos> Olha, Assemble 8086... É um, é. Fazer, é, um tá é um pé no saco para fazer, dá para fazer, mas é um pé no saco. Mas ser um pé no saco também, cara. Se você já programou em ASEM, acho um PDP, acho que isso é Se programou com Sempre. é o argumento, né? O argumento dele contra ele é. Olha, eu programa em ASEM desde 80, 80 e 86, mas é um saco. É um pé no saco fazer programação em ASEM. O era uma delícia, você pode fazer coisa com o, certo. Certo. É é. Certo. É o se ele precisa que dessa performance toda, ele vai passando Então, aqui ó, a gente pode ter várias... É... Como é que a gente faz o um zoom aqui? Ó? Eu verifico se o delta, né, aquele, aquele valor do delta que eu faço, se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo... Na verdade, aqui nem faço muita questão se ele seja positivo ou negativo, mas ele sabe que ele vai rodar para cima ou para baixo. Se for positivo, está rodando para cima. Se for negativo, está rodando para baixo. E eu faço ali a, a, a soma aqui do delta, não importa se é positivo ou negativo, e ele gera para mim o zoom da imagem, só redesenhando a imagem. Tá? Eu faço aqui o redesenhando a imagem. O OpenCV, é bem legal, tem alguns tipos próprios, por exemplo, size. Ele é um, um vetorzinho com duas com duas posições de índice, tá? x e y. Tá? O vec é um, é um vetor. Você pode ter o vec 3b, 3f, 3u, que são vetores de três posições de inteiro, flutuante e unsigned. Então você tem vários tipos de é, tipos definidos que você pode usar na sua programação. E, além disso, tem outras bibliotecas que te ajudam na programação com o OPCV. Uma delas é o Eigen Alguém já ouviu, já ouviu falar da biblioteca Eigen É uma biblioteca direcionada para fazer é, programação, é, de, principalmente matricial. Né? Se você quiser fazer cálculos de matrizes, achar, pegar um, um vetor de uma, de uma matriz, uma coluna de uma matriz, fazer soma de matriz, multiplicação, é, toda aquela álgebra linear que a gente conhece. Num pai, cara, Python tem também. Sim, mas o Eigen estava <risos> tá pronto já mais tempo do que o Python, né? É mais amadurecido. Então. <risos> Eigen, É, é autovetor, né? Será? Aigen. <risos> Será? Então a gente tem uma facilidade bem grande de trabalhar com matrizes. E nada mais é esse eu perceber, ele usa o R incutido nele, tá? que é uma matriz gigantesca da imagem, né, X por Y, e os canais RGB ou RGBA. Ah, eu quero mudar de espaço de cor. Eu posso mudar de RGB para HSV, para Y aqueles espaços de todos esquisitos Sim, tem, tem todas essas conversões de ida e volta então você pode trabalhar muito bem com o OpenCV para trabalhar espaços de cores é, fazer é, misturas de canais com alfa você pode criar até a sua imagem própria você criar uma imagem com vários canais quantos canais você quiser ele permite isso, o objeto mate você pode criar ele com variável de canais. Ele trabalha bem com um canal, que é monocromático, né, o BIF. A gente sabe que o BIF é de 0 a 255, né, é indexado, então é um canal só. Ou então com três canais, que é RGB. Ou quatro canais RGBA, ou quantos canais vocês quiserem. Tá? Bom, o cabo já está aqui me apontando quase cinco minutos. Alguém tem alguma dúvida? Diga, se eu souber responder. muito pertinente, mas falou da estabilização ótica e também da imagem. Mas se estiver numa câmera, se vê uma câmera num carro em movimento, como é que vai fazer como eu comecei que está tremendo, que tem que ter que movimentar mesmo? Ele. O ponto de estado é a câmera. O resto que está passando na frente dele é que está movendo. Ele assume isso. A câmera está estática. A câmera pele estática. O que está se movendo é o que vai passar, va a idade, não é a câmera. De... Existe uma biblioteca chamada, existe um programa chamado é imesh mês, que tem praticamente todas as funções do. Isso aí, tem muita coisa perceber. Tem muita, não, não tem muita que coisa para tá... perceber. O TEDMAX é uma biblioteca bem antiga para abrir e, e ele não é processamento de imagem. Ele é mais para abrir e gravar a imagem. Então, o DIMP, às vezes eu acho que usa, usava ele, não sei se ainda usa. Muitos programas gráficos usavam o MESMEDIC. Porque ele conseguia ler os formatos mais obscuros de imagem e gravar esses formatos. Agora eu não sei como é que está. Realmente eu não sei. Mas ah, o MESMEDIC tem filtros sim. tem filtros, ele re-renderiza imagem, ele trabalha a parte de. Brilho, contraste, balanço, corta, recorta, tem, transforma em preto e branco, é, faz composição, rasteriza, os mesmo médicos que rasteriza. Um, e ele inclusive tem uma interface gráfica mínima, se você digitar só em vez de mês que vai aparecer é. com os menus à a, a, a, a esquerda. Eu usei há muitos um, anos. Eu acho que em, quando eu fiz meu mestrado em 94, um, um, acho. Aí eu, eu pensei em usar, mas depois eu fui usar o... o como é que é o F, F... design mas é o que é de Agora me lembro, foi uma biblioteca que fazia janelas na época que a gente usava o um XF86 ainda. Nossa. A gente usava. E quando a gente vai saber como, como é era um ou o ZAU ou o ZAU? O OpenCV é para computa é, é, visão computacional. Se você for fazer qualquer coisa, mais do que abrir imagens e salvar imagens, provavelmente você vai precisar do OpenCV. Porque ele tem, por exemplo, ele tem é, funções para você passar o filtro, filtros aleatórios, você cria o kernel do filtro e ele passa o filtro para você na imagem. Ele tem já pronto Laplace, Gaussian, é, média, filtro de média, filtro de passa-baixa, passa-alta, tem convolução, tem tudo isso que é uma função, você passa os parâmetros na função e retorna o resultado. O OpenCV o é, o o é, é, é, é, é, é mais é baixo nível, é né? Você vai fazer é. um Laplace ali e tal, o, o, o ImageMagic <risos> é mais intuitivo, né? Você vai ali passar para a escala de é, cinza e não tal. é, é computação de, é, é visão computacional, ele é só para processamento de imagem. Sim. O ImageMagic é tipo um GIMP em linha de comando. O OpenCV então. é você poder usar para construir um GIMP. Então, eu vi, eu vi aí o, o OpenCV e eu já, já uso a biblioteca para outras coisas. Mas eu queria saber se você, na sua tese, no seu trabalho, se você também usa para vídeo. Tipo, reconhecimento facial, de material, é, de eu espaço... Não, eu não posso entrar em detalhe porque... O 10 doutorado tem que ser uma coisa nova e eu não posso divulgar assim. Não, sim, mas você Mas a, a, o, meu, o meu objetivo é pegar o vídeo, processar esse vídeo, reconhecer o que está no vídeo e gerar um tipo de alarme. Legal. responder aqui a minha tese? É. Ano que vem. Aqui, aqui. boa tarde, senhor. É, conhece as ferramentas do PCB. Não, não, não, eu não trabalhei ainda. Talvez eu tenha que trabalhar ano do ano de, até o meio do ano que vem. Você conhece algum site, algum recurso para poder me orientar? OpenCV.org ah, tem, tudo... tem tudo lá. A documentação do, do, do OpenCV é farta, muito rica e tem alguns, tutoriais, alguns não, vários tutoriais na internet. Tá? Muitos. Se você procurar, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Mais alguém? É. Tem integração da janela de jogos como o VUCA? É, dá para fazer integrações? É, o é um OPGL novo, né? Que é, é o, foi sendo desenvolvido com a parte do do, do do console do OPGL. Eu não sei se ele suporta o Vulkan, mas com o OPGL, com certeza. Aí. Essas janelas que abrem é em OPGL. Vou finalizar. Eu posso trabalhar com OPGL? Assim, não, aí, aí não é com o, o OpenCV. É você que está pegando a imagem e gravando com os dados. O OpenCV é para fazer o Machine Learning e visão computacional. Bom, o resto que você fizer é o que você está adicionando. É o que eu estou fazendo na minha tese. Estou adicionando coisas que o OpenCV está me ajudando a evitar reprogramar. Entendeu? Graças. Gente, tem que encerrar porque... Tempo é tempo. E aqui.. Ah, sim. Só. Só.. Um, um, um segundo. Vou botar meus contatos aqui na, na tela. Não vou botar não. <risos> Perdeu? Morreu? Eu acho que eu desliguei tudo. <risos> Fala então o que está no vídeo. Eu arranquei a tomada do lugar. Ah. Ah, aí. Depois eu dou meus contatos. Fala um aí para restar é, no vídeo. É riso, arroba riso, riso, com dois eis, tá? é o meu e-mail. Ou riso.ufrj.br Eu vou depois para deixar com o Gadu o meu GitLab, que esses códigos todos, que vocês podem pegar para público. Só pegar para olhar, fique à vontade. Agora não vai entrar para a esse laptop está sem bateria, ou melhor, a bateria está muito ruim. Ele fica funcionando dois, três minutos e... E o gente... é sempre muito bom conhecer aqui, cara. É, aquilo, aquilo que eu falei no início da palestra dele, a gente tem uma trilha de desenvolvedor, É só um relato, uma época, essa trilha ficou muito forte, inclusive teve oficinas de como desenvolver com o GIMP, com o próprio... É, João Boiano, né, um, um dos principais programadores de Gink, e ele mora no Brasil, e essa trilha andou um tempo, tem umas duas, quase três edições, sem nada. E ela é importante, porque é, Nós, designers, consumimos esse tipo de software, né, e precisamos dos desenvolvedores, e precisamos que dentro do evento, a gente motive outras pessoas que têm inclinação ao desenvolvimento, desenvolverem para esses softwares para eles continuarem existindo. É, o software livre, a base dele é a comunidade, não tem uma empresa por trás. A base é uma comunidade. E se essa comunidade de desenvolvedores começar a diminuir, os nossos releases, as novas versões dos softwares que nós consumimos, demoram mais. Tipo o GIMP, que demorou quatro anos, quase cinco, para sair a versão 2.10 por causa do time reduzido, por causa da ausência de developers. Então, até um apelo aqui, você estava falando de machine learning, vocês tão, são codificadores, procurem um projeto de software livre e ajude, para poder a gente respirar também, são os dois lados da moeda aqui, da, da computação gráfica, a galera que desenvolve, que é essencial, e os artistas que humanizam essa tecnologia. Entendeu? É como eu falei no início, né? Nós temos que não só consumir o software livre, tem que ajudar. Exato, a gente não ajudar, como é que a gente vai manter? As novas gerações nem sempre estão muito a Agora, vou te dar uma notícia em primeira mão. É, Cadu peça no filho, né? Eu vim aqui no primeiro biblioteco, eu acho que em 2011 ou 2012. Aí o Cadu falou assim, para mim, eu me pedindo para fazer palestras. Eu falei, não, por não dar, que eu estou pensando em fazer o doutorado, eu não comecei naquela época, comecei depois. E pedi, falou para o meu filho, né? meu filho não tinha nem começado a faculdade de computação. Hoje ele está trabalhando numa uma empresa, terminou já, e está querendo contribuir com o Mozilla. Show! E eu já falei com ele, ah, ano que vem tu vai lá falar no imunográfico. No, no ele não veio. Eu acho que desde o início do ano o Rock Rio e foi pro Rock Rio. Não, sem problema, gente. Então, riso, gente. É isso tudo. Vamos lá. Aqueles cinco minutos de circo, e depois a gente tá,